Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Meu amigo Eurípides Barzanufo Uma obra do Grupo Marcos Capítulo 6 O professor está louco O que Eurípides vai fazer agora? Penso após nos despedirmos. A orientação espiritual foi direta e verdadeira, mas não é fácil enfrentar a ignorância, ser ridicularizado por amigos e pessoas de quem gostamos. Todos temos o desejo de sermos aceitos e amados. Não é fácil ser verdadeiramente cristão em um mundo tão atrasado. Eurípides não vacila. No dia seguinte, vai até a congregação. Afirma que não fará mais parte daquela instituição, embora deseje manter a amizade dos amigos que ali atuam. Os amigos da congregação pedem uma explicação. Eurípides, tranquilo e honesto, como sempre foi, narra toda a história, desde a leitura de Depois da Morte até a mensagem de Vicente de Paulo. Mal termina, já é agredido verbalmente. Você está louco? O Espiritismo é uma fábrica de loucos. Você está louco? De maneira serena, Eurípides responde. Bendita loucura que tem o discernimento necessário para distinguir o erro da verdade e ensina a trocar as explicações confusas e complexas pela realidade do espírito. Vendo que não seria compreendido, com um coração triste e mais sereno, olha para todos em silêncio e parte. É o começo do ataque das trevas que, se muito sofrimento causaria a Eurípides, nunca o abateria. A cada dia, sua convicção aumenta. Ele está disposto a tudo enfrentar para ser leal ao Cristo e a Vicente de Paulo, seu guia. Dias depois, vejo chegar a Sacramento uma comitiva de altas autoridades católicas, inclusive o bispo de Uberaba. Eles não aceitam perder Eurípides, que já é muito conhecido por sua dedicação e honestidade em tudo o que faz. Uma campanha infeliz é organizada para forçar Eurípides a voltar a ser católico. Pregações públicas, orientações para que seus amigos se afastem, visitas à sua família para fazê-los pressionar Eurípides. Para piorar, o padre Maia, médium que não cuidou de sua sintonia, enlouquece. Torna-se um obsidiado agressivo e perigoso, sendo necessário levá-lo em uma camisa de força. Certamente é um ataque de espíritos inferiores, visando enfraquecer Eurípides e até culpá-lo pela loucura do padre. Eurípides mantém o carinho por padre Maia e ora pelo amigo. Enquanto isso, a campanha leva praticamente toda a cidade contra Eurípides, inclusive seus familiares. As pessoas passam a se afastar dele na rua, benzendo-se e falando baixinho. O professor enlouqueceu. Tudo é feito para dobrar a vontade de Eurípides, mas eles não o conhecem. Não tem a menor ideia de seu idealismo, de sua coragem e de seu amor a Deus. Eurípides tem 24 anos e é baixo, magro e sereno. Nós dizemos, brincando, ao ver sua coragem tranquila e profunda. O magrelo é invencível. Um dia, na rua Visconde do Rio Branco, vejo Eurípides ser chamado de louco. Ele, sem nenhuma reação de revolta, ouve os comentários e continua. Os dois senhores que fizeram os comentários, vendo-me, resolvem falar comigo para que eu me afaste dele. Falam, falam, mas também ouvem. — Vocês se esqueceram? — começo. — De quê? — perguntam dos senhores. — De quem é Eurípides? — foi ele, em 1892, com 12 anos, quem mais trabalhou para fundar o Grêmio Dramático Sacramentano, o primeiro grupo de teatro da cidade, que já apresentou tantas peças as quais os senhores assistiram e gostaram. Também devem ter esquecido que, um ano depois, ele criou a Gazeta de Sacramento, o primeiro jornal da cidade. Sem perder tempo, continuo. Os senhores sabem da doença de Dona Meca, mãe do Eurípides, dos desmaios e das crises que ela tem, e que nenhum médico conseguiu curar. Sabem que, para curar a mãe, ele estudou homeopatia sem parar durante quatro anos, e mesmo não conseguindo curá-la, montou uma farmácia com o próprio dinheiro e atende todo dia, de graça, dezenas de pessoas há mais de seis anos. Um dos senhores, que até então estava calado, — Fala. — Lamento pela doença de Dona Meca, mas não tenho nada a ver com isso. — Tem, sim, pois o seu filho foi curado pelo Eurípides no ano passado. Agora ele não presta mais, não é? E o pior é o que fizeram com o Liceu Sacramentano, que ele fundou há dois anos, e que já tem o um respeito até de outras cidades que mandam seus filhos estudar aqui. Todos admiram a forma empolgante como Eurípides ensina ciência e arte, mas agora ele foi abandonado pelos outros professores, os proprietários pediram o prédio de volta e até os móveis tomaram. Será que é Eurípides que está louco? Digo, quase gritando. Calo-me. Sei que tenho que parar. Estou aprendendo que não se defende a verdade fazendo sofrer o adversário, mas aceitando o sofrimento do testemunho. É o que o exemplo de Eurípides me ensina. Capítulo 7 – Reflexões de Eurípides sobre a vida É nesse contexto nada fácil que a mediunidade de Eurípides aflora. E, quando a mediunidade aparece, é preciso disciplina e vigilância. Ele sempre vai para o alto da cidade, lugar silencioso e belo, para orar e para ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele o lê muitas vezes em voz alta para assimilar o melhor e tranquilizar o coração. Muitas vezes pensa em sua própria história para avaliar tudo o que tem acontecido e para melhor entender sua missão reencarnatória. Sua infância não foi fácil. É o terceiro de quinze irmãos. Muitas vezes passou fome. Sua irmã mais velha cozinhava folhas de cacto com sal para que tivessem alguma coisa para comer. Outras vezes, o único alimento era um pedaço de pele de porco ou de rapadura que ele chupava ao longo do dia. Por isso, adoeceu muitas vezes. Apesar das dificuldades, tinha alegrias. Roubava as comidinhas de barro que as irmãs faziam em um fogãozinho de tijolos e saía correndo para a mãe. Uma vez, quando tinha uns quatro anos, vendo outros meninos comprarem doces, ficou também com vontade de comprar. O um menino mais velho deu a ele um pedaço de telha, dizendo que era só ele esfregar na pedra até ficar redondo e usá-lo para comprar um doce. Depois disso, os meninos mais velhos saíram rindo. Ele pegou o pedaço de telha e esfregou até ficar redondinho. Depois foi até a venda e pediu o doce que ele queria. Quando o dono viu a moeda que ele fez, pegou-a e entregou-lhe o doce. Eurípides saiu dali muito feliz... Sabia fazer dinheiro. Eurípides sorria ao relembrar essas recordações. Ele lembra também da doença de sua mãe. Desde antes de ele nascer, ela sofria de desmaios inexplicáveis. Bastava um barulho ou uma notícia triste e ela desmaiava. Ele e o pai ficavam dia e noite com ela até que melhorasse. Curar a mãe foi uma preocupação sua desde a infância. Eurípides ajudava o seu pai na loja, amarrava os cavalos, carregava a mala com compras e fazia a contabilidade. O dinheiro que ganhava dava para a mãe, dizendo que era para ela comprar pão no dia em que não tivesse nada para comer. Foi só quando ele já tinha uns 10 anos que a situação financeira começou a melhorar. Em 1889, mudou-se para Sacramento o professor João Der Will de Miranda, fundando na cidade o Colégio Miranda. Eurípides, que havia aprendido a ler e a contar na escola primária e continuava estudando com a ajuda do pai, ficou muito feliz com a oportunidade de estudar no Colégio Miranda. Em dois anos, aprendeu tudo o que o colégio tinha para ensinar: francês, latim, português e ciências naturais. Ele dormia pouco. Tinha sede de aprender e de viver. Em 1902, o diretor chamou o pai e disse que ele deveria ser encaminhado para entrar na faculdade. O pai concorda. Excelente! Vou fazer medicina e curar a minha mãe, Pensei Eurípides. Em 1905, arrumou as malas com destino ao Rio de Janeiro para o curso de preparação. Tinha prometido que não descansaria até curar sua mãe. Porém, no dia em que partiria, notou que sua mãe estava muito triste e ela acabou tendo mais uma de suas crises. — Que fazer? — pensou. Decidiu então desarrumar as malas e nunca mais tocar no assunto. Tudo isso lembra-se agora Eurípides enquanto reflete. — O que fiz de errado? Como entender tanta agressão que venho sofrendo? A solidão, quando vem da rejeição, é uma das piores dores. Eurípides sente uma intensa tristeza e ora em busca de amparo. Capítulo 8. O sonho de Eurípides. Parecia que a cidade tinha mesmo esquecido de tudo que Eurípides e havia feito por todos, mas é nos momentos mais difíceis que o amparo dos espíritos que nos amam se faz mais intenso. Eurípides tem um sonho lúcido e verdadeiro ou Melhor explicando, ele tem mesmo é um desdobramento. Foi o primeiro de que tive notícia. Um tempo depois, esse desdobramento foi confirmado pelo médium Chico Xavier. Ao se deitar, ele se vê fora do corpo, lúcido. Sente um forte sentimento de amor e é atraído para o alto. Sobe muito. Após um tempo, ele está em um ambiente diferente. Vê um homem que medita à distância, envolvido por uma luz suave. É atraído por aquele ser, aproxima-se, olha para ele, assusta-se e emociona-se. É o Cristo. É uma honra que jamais pensaria ter. Sente-se paralisado, recorda a grandeza da mensagem do Cristo, do reconhecimento que os homens de gênio lhe prestaram por meio das artes, da música, da literatura, do teatro, da arquitetura, e ele não sabe como homenageá-lo, como expressar seu amor ao Cristo. Eurípides para por um instante e olha para a face do mestre. O Cristo chora. — Por que choras, Senhor? Pergunta Eurípides timidamente. O mestre permanece em silêncio. — Senhor, por que choras? Indaga uma vez mais. — Choras pelos descrentes, pelos que não acreditam no amor de Deus? Insiste. Olhando Eurípides nos olhos, o mestre explica. Não, Eurípides, choro pelos que conhecem o Evangelho e não o seguem. O impacto dessa vivência mediúnica na história espiritual de Eurípides será imenso. Nasce missão presente e futura de Eurípides Barçanufo, ensinar as verdades espirituais aos que conhecem e não vivenciam as leis de Deus. É madrugada. Eurípides acorda. Capítulo 9 – A Mudança de Casa Apesar de toda a confusão, Eurípides nunca para de ajudar as pessoas. Sempre me impressiona a sua coragem serena e disciplinada. Para não incomodar os familiares e, principalmente, a mãe doente, com tanta gente que aparece pedindo ajuda, ele conversa com seus pais e fala que gostaria de se mudar. Os pais entendem. Seu Mujico compra uma casa na rua Visconde do Rio Branco e vende para o filho por um valor que ele pode pagar. Para nós, é excelente. Lá começamos a participar das reuniões mediúnicas semanais com Eurípides, inicialmente orientadas pelo tio senhor e por outros amigos experientes de Santa Maria. Após alguns meses, Dona Meca visita Eurípides, trazendo um recado nada agradável de seu pai. Eurípides, seu pai manda pedir-lhe que queime esses livros espíritas, porque não quer filho doido na família. — Mas... meu pai conhece o Espiritismo? — pergunta Eurípides. — Dou-lhe o recado de seu pai, simplesmente. Só sabemos que o Espiritismo é a arte do demônio. Você precisa abandonar essas coisas, meu filho. Eurípides entende a preocupação da mãe? Levanta-se, abraça Dona Meca e lhe explica de forma sincera e clara o que é o Espiritismo. Fala de Jesus e esclarece que o Espiritismo é o cristianismo puro, sem interesses materiais e egoísticos. Mostra que a mediunidade está no Evangelho. Conversam de alma para alma com amor e respeito. Horas depois, Dona Meca retorna para casa. Convenceu seu filho a largar o Espiritismo? Pergunta Mojico Mojico, eu sou espírita Diz Dona Meca e acrescenta Eurípides manda que você estude o espiritismo e vá conversar com ele No ano seguinte, a família já seria espírita e colaboraria com Eurípides Esta é Dona Meca, corajosa, alegre, sincera Meca torna-se uma excepcional médium de cura o seu magnetismo curador é maior que o de Eurípedes. É comum a água ficar branca como leite quando ela aplica suas energias curadoras. Na região, todos dizem, ferida em que Dona Meca põe a mão, Sara. Capítulo 10 um – O meu sonho Em 1905, no dia 27 de janeiro, Eurípedes funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Teremos mais atividades, além da reunião mediúnica que já existe. Na noite anterior, dormi pensando na inauguração. Tive um estranho sonho. Estava indo para a casa de Eurípides e, ao alcançar a porta, deparei-me com um senhor de aparência carrancuda, com uma barriga enorme, na frente da porta de entrada. Cumprimentei-o, pedindo licença para passar, pois as atividades estavam para começar. — Para onde vai, meu jovem? — pergunto ao senhor. — Senhor, hoje é a inauguração do grupo espírita. Estou quase atrasado. Por favor, deixe-me passar. — Respondo, quase perdendo a paciência. — Mas hoje haverá uma reunião mediúnica, não é? — Sim, é comum os espíritos se manifestarem nas atividades do nosso grupo. — Como assim? Isso não pode! — isso não é para a sua idade. Você não deve participar desse tipo de reunião. Você pode enlouquecer. Isso é só para mais tarde. Afinal, quantos anos você tem? Senhor, participei da primeira reunião mediúnica com 14 anos e não enlouqueci, como o senhor pode constatar. Por favor, deixe-me entrar. Eurípides é muito pontual. Não quero perder a reunião de hoje. Digo, controlando-me. Olhe, meu jovem, tenho mais de 490 anos de experiência, isto não é para a sua idade, posso lhe garantir. Sou conhecido em todo o movimento espírita, todos me conhecem e me escutam. É? Como o senhor se chama? Confesso que fico abalado e penso: será que temos feito tudo errado? Ai, meu Deus! Senhor Bocó, Bocó Mephistófolis. — Então, senhor Bocó, o que devo fazer? — Meu filho — diz com uma voz macia e adocicada — afaste-se. Isso não é para a sua idade. Exige muita responsabilidade dedicação. Veja os jovens da sua idade. Você está na idade de se divertir e não ter preocupações. É muito pesado ser médium, participar destas reuniões. Você pode enlouquecer. — Vai ser chamado de estranho, anormal. Vá se divertir. — Olhe seus amigos. Estão todos no bairro do Zeca. Lá é que é seu lugar, filho amado. — Sei, sei. Pode ser que o senhor tenha razão. — Pode ser, não. Eu tenho. Pode ter certeza. Já livrei muitos jovens desta fábrica de loucos que é o Espiritismo. É, ou melhor, das reuniões mildiúnicas com jovens. Espiritismo fábrica de loucos? Já ouvi isso antes. Vem, meu filho, dê-me a mão e vamos nos divertir, passear. Coisas que você vai gostar de fazer, coisas da sua idade. Diz maliciosamente. Várias cenas vêm à minha mente. É... — É... estou confuso. Talvez fosse melhor a diversão. Não sei o que fazer. Neste instante, Eurípides abre a porta e o Sr. Bocó toma um grande susto. Olhando para ele, grita. — Saia daqui! Saia daqui! Ele é meu! Ele é meu! Vou levá-lo para a minha região! Ele é meu! Eurípides olha para ele serenamente e diz... Se ele quiser ir com você para as regiões inferiores, nada poderei fazer, apenas lamentar a sorte de meu amigo. Contudo, ele veio participar de nossas atividades cristãs, e se este é o propósito real dele, o Cristo nos protegerá, e você nunca poderá impedi-lo. Mas ele quer ir, diz Bocó. Eurípides olha para mim e pergunta, você quer entrar? Olho firmemente para o rosto do Sr. Bocó e algo me diz que nos encontraríamos no futuro. Depois entro sem nada a falar. Esse gesto vale mais do que mil palavras. Na verdade, vale minha paz. Lá dentro estão presentes o Aristides, o tio Senhor, os irmãos e os pais do Eurípides, além de muitos outros amigos de Santa Maria. Eurípides ora o Pai Nosso, estudamos a doutrina espírita, e, no final, sua cabeça tomba para trás, seu corpo perde a postura e rapidamente ele se refaz. O grande Lutero fala através da mediunidade de Eurípides. A reunião é encerrada por Vicente de Paulo e de forma emocionante. Como perder tudo isso para ir a uma farra? É o que penso ao acordar. Capítulo 11 A Inauguração do Grupo Espírita Não via a hora de ir para o Grupo Espírita e conversar com Eurípides. Ele entende profundamente sobre a interpretação dos sonhos. Tudo acontece exatamente como no meu sonho, exceto que eu não encontro o Sr. Bocó e não acontece a comunicação de Lutero. Após o término das atividades, aproximo-me de Eurípides e conto-lhe o meu sonho. Seu sonho foi um desdobramento, e de fato eu estive presente. Achei que devia lhe ajudar, fala Eurípides. Mas quem é esse tal de senhor Bocó? Pergunto. É uma poderosa individualidade das trevas que tenta afastar os jovens da mediunidade. É um antigo inquisidor que combate a mediunidade, principalmente por saber que, quando um jovem se dedica com seriedade a uma atividade mediúnica, aprende a usar suas energias de forma saudável e se equilibra. E por que isso o incomoda? Quando as energias não são usadas para o bem... Elas ficam disponíveis para os espíritos inferiores, que as usam para prazeres doentios e para gerar ansiedade, o que acaba em vícios e em suicídio. Nossa, isso é sério? Sim, é mesmo. Caso você tivesse aceito o convite dele, não estaria aqui hoje e depois... Ninguém sabe. Precisamos fazer algo. Ainda existem muitos desavisados. Estamos fazendo da melhor maneira. Dando o um exemplo, a mediunidade é uma faculdade moralizadora que eleva todos que a utilizam sob a inspiração do Cristo, o médium de Deus. João e Tiago eram jovens médiums, orientados por Jesus, e João e Inácio de Antioquia orientaram-me, em minha mocidade, na época do Cristo. A mediunidade é uma fonte de prazer intenso e saudável, quando direcionada a auxiliar encarnados e desencarnados. Proibir o acesso a ela é estimular os prazeres desequilibrantes e inferiores. Quem isso fizer, terá de arcar com graves consequências. Entendo. Eu só não entendi o nome. Por que Bocó Mephistófolis? É um nome simbólico, diz Eurípides. Você sabe o que significa a palavra Bocó? Tolo ignorante. E Mephistófolis? Diabo, demônio... Entendeu agora? Sim, entendi. É o demônio da ignorância. É o demônio que explora a ignorância dos que não conhecem as sagradas leis de Deus. Sua interpretação é boa. E qual a origem da palavra bocó? Hum, não tenho ideia. É de origem francesa. Você imagina qual é a palavra que lhe deu origem? Book. Chuto. Exato. E o que significa? Bode. E qual o significado do bode no Evangelho? É o oposto da ovelha do Cordeiro que simboliza o Cristo. Daí, a divisão entre os justos e os injustos ser é representada pela separação dos bodes das ovelhas. Digo empolgado. Exatamente. Para os desatentos, o bode parece com a ovelha. A fuga ao dever mediúnico parece prudência. O caminho para as trevas parece ser o da felicidade. Acrescenta Eurípides. Lembro-me da fala e dos gestos mansos e educados do Bocó, que queria parecer um espírito evoluído, como se evolução fosse um conjunto de gestos e um tipo de voz. Vou ficar atento, afirmo com convicção. É bom que fique mesmo, pois ainda por longo tempo ele induzirá muitos a fecharem as portas da mediunidade aos jovens, até mesmo no movimento espírita, explica Eurípides. Ele disse que tem 490 anos de experiência. É verdade? A doutrina espírita é a maior revelação das verdades divinas que o mundo já teve. E quem a codificou? Allan Kardec. Mas o livro dos Espíritos é de 1857? Kardec foi jean Rus queimado em 1415 a 490 anos. Desde essa época, Bocó combate as verdades espirituais. Esse espírito deveria ter auxiliado Ruz Kardec, mas fugiu a 490 anos no momento do testemunho. Por isso ele disse ter 490 anos de experiência. Claro, ainda não existia doutrina codificada no mundo, mas já era um processo avançado de implantação da verdade espírita na Terra e aqueles que fogem ao testemunho se tornam traidores. É a lei. Conclui o amigo e professor. Gostaria de conhecer mais a vida de jean rousseau Kardec. Chegará o momento oportuno. Depois falaremos mais sobre isso. Eu disse no sonho que tinha 14 anos quando participei da primeira reunião mediúnica. Por que menti? Você não mentiu? Com essa idade você já participava das reuniões mediúnicas no plano espiritual, mas ainda não tinha tido oportunidade nas reuniões mediúnicas da Terra. Porém, graças ao tio senhor e aos amigos de Santa Maria, você tem agora a chance de executar a sua missão. É uma oportunidade valiosíssima. Eu me lembro de uma comunicação do Lutero. Foi minha imaginação? Não. De fato, ele esteve presente, mas vai comunicar-se no momento certo. Tudo se constrói aos poucos e com um trabalho incessante, primeiro no mundo espiritual e no nosso íntimo, depois no mundo material. Essa é a ordem da vida. Tenho uma última pergunta. Bocó disse que é ouvido no movimento espírita. É verdade? Sim, infelizmente. Observo que a ideia de exclusivismo na mediunidade começa a ser aceita. Alguns estabelecem idade até para que se possa ver uma comunicação de um bom espírito. Isso significa proibir os mais novos de conhecer Jesus por meio de seus mais elevados representantes e atrapalhar suas missões. Mas se há é um problema tão grande e tão sério, o que faremos? Indago angustiado. Eurípides olha para mim com seriedade e diz, Nossa missão apenas começa. Relembraremos ao mundo a prática mediúnica evangelizada agora e no futuro. Após um momento de silêncio em que ele olha para as estrelas, afirma, e você colaborará. No futuro, você alertará os jovens que a mediunidade com o mestre é um caminho que deve ser seguido com coragem e disciplina. Já eu ampararei espiritualmente os que, de fato, quiserem elevar-se. Despedimos-nos. Volto para casa com um entusiasmo que parecia o de Eurípides. A firmeza dele contagia.